E aí meu irmão, e mais um videozão <risos> Então galera, hoje eu tô trazendo um novo Tank pra vocês da versão 10.5 Se você for novo no canal, já se inscreve, deixa o like Ativa o sininho de notificação para estar tá recebendo todos os vídeos que sair aqui do canal, meu parceiro. E hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês para mostrar um novo servidor. Que o servidor tá top pelos comentários que eu vi na página dele do Facebook. O link do servidor vai estar tá na descrição. Lembrando bem que eu não ganho nada para divulgar servidores. Não ganho nada do YouTube. Então, como forma de retribuição, eu deixo o link encurtado. Daí se você clicar no link, você vai cair numa página, vai clicar lá. Não sou robô, esperar 5 esperar segundos e e no servidor basicamente é isso mano é bem simples vou deixar um vídeo aí passando para vocês verem como que é simples porque a galera fica falando olha é vírus o tio tio não, não deixa o vip like, tá off não sei o que é claro não clica no link que é que tipo assim a gente divulga de graça o servidor para os caras os caras ganham ganha, ganha vem de vip e o tio fica aqui ó chupando o dedo é daí você gosta de mim mesmo é meu parceiro Tudo bem, vamos aqui. Que eu já vou criar minha continha aqui. Vou dar um, um pausa aqui. Já vou criar minha conta quem modelo. Então aguenta aí, meu pai. Tô de volta aí para mostrar pra vocês. Ó, entrando aqui. Você vai vir aqui ó, cadastrar. Aí tá aparecendo no meio do servidor, tudo mais. Gênero masculino, porque o Tietinha aqui é macho, parceiro. Aquele modelão central aqui, você vem aqui, ó, daí ó lá, vamos ver quantas ó, 100 pessoas online no momento que eu tô gravando esse vídeo E no momento que eu tô gravando esse vídeo, o servidor foi lançado, entendeu? Então, já entra aí, ó, já joga, dá um salve aqui no Tietchan, aqui no servidor daquele modelo, meu filho Porque a gente vai fazer muito vídeo aqui, eu espero que vocês gostem pra poder quer, apoiar os vídeos que vai ter aqui, porque a versão é 10.5 e é isso aí meu parceiro eu só tenho isso para dizer e vamos que vamos já deixa aquele likezão que não custa nada meu irmão e sempre eu peço galera porque A galera não lembra mano de deixar o like você sei que é eu porque os caras não lembram de deixar o like então deixa mano porque ó, uma forma de retribuir o trabalho que a gente tem para caça novo de que caça quer ver para divulgar para vocês é a forma que você retribui no like entendeu você já vai deixando o um like se você não deixa o like deixa quer ver o comentário se você quiser deixar dislike por mim, tanto faz, mano. Mas não vai interferir em nada. Então, é isso aí. Só vamos que vamos, meu parceiro. vou entrar aqui, ó. Já vou dar um pause aqui. Só pra gente que carregar isso aqui rapidinho. Pra o vídeo ser um vídeo cheiroso, bonito, gostoso. Daquele modelo, meu parceiro. E, galera, vira membro aí, mano. Ó. Quem puder tem que... Como eu falo assim, se você tiver condição de virar membro, você vai lá e vira membro. Porque isso vai estar ajudando... Como que se fala? A evoluir vou ir aí, né? <risos> e é daquele modelo. Vou dar um pause aqui e já volto. Agora o jeito é esperar aqui para ver se já entra aqui. Galera, eu queria falar uma coisa para vocês: Que a partir do momento que eu tô gravando esse vídeo, os vídeos vão sair só a partir de 7 horas da noite. Às 6, Das 6 às 7, beleza? Isso que eu queria avisar para vocês: porque eu vi aí com o público meu, a gente que ver no canal a partir das 7 horas da noite. Então, sempre às é 7 horas vai ter vídeo aí prometido e beleza? Falando aqui no vídeo, aqui a gente vai ver as coisinhas que já tem aqui pra nós. Eu vou fechar o olhinho aqui, ó, pra não ficar aparecendo esse spray aqui. Que tinha tietinho entrou, filho, Vocês já, já se apaixonam aqui no parceiro. Ó, ó o nick do pai, nick bonito, fi. <risos> mas enfim, galera, ó, como eu disse, o servidor foi criado hoje, mano. Foi criado já faz tempo, mas eu falo assim: foi lançado hoje. No dia que eu tô gravando aqui, ó, aquele naipe, fi, ó, já lançou evento aqui, ó. Já aproveita para recolher, fi, ó, tchau. Não tem ventinho aqui da hora. Vamos ver se eles fazem um, uma proposta boa aqui para os youtubers que grava. Faz divulgação pro servidor. Assim eu posso divulgar o servidor. Deixar o um link na descrição. Normalzinho. Sem querer ganhar em cima quer ver do link. Porque em cima desse link a gente tem que ganhar, galera. Não, aí vocês pensam assim. Hum, tinha é mercenário. Mas não tem nada a ver, mano. Vai fazendo um vídeo aí. Pegar uma edição. Pegar uma capinha da hora. aquele trabalho todo. Não tô reclamando não. Mas é complicado. Pra quem faz vídeo... Entende que veio o proceder aqui do menino Bonito, tá ligado? Mas enfim, olha as coisinhas que veio Não vem nada de bom Mas já vem umas coisinhas que vai dar pra ajudar Aqui, ó Vou abrir isso aqui, porque eu não quero ficar atrás de ninguém aqui eu falo assim. Ficou bem estranho isso aí Mas eu falo assim, não quero ficar Sendo Um cara sem FC <risos> Tô tentando achar a palavra aqui Mas tá dando uns brancos, mas tudo bem Ó, já abre as honra aqui também, filho. Vamos fazer a primeira evolução aqui. Já para o videozinho fica bonito, fi. Já chega com o tia -tia aqui, ó. Que é sucesso, meu parceiro. Ó. Sucesso, ó. Já coloca mais 12 aqui nesse bagaço aqui. ó Já fica com nice, nice, very good, bonito cheiroso. Pegou a visão? Você pegou a visão? E também quero lembrar vocês. Tem meu Facebook aí, que é a página do canal vocês vai lá, dá um likezinho Com o Facebook, mano, onde que, tipo assim Eu tô postando memes sempre É lá, tá chegando com as 300 curtidas também Tem meu Instagram, tem meu Facebook pessoal tudo na descrição Não sou muito de divulgar, mas sempre tá na descrição Então eu tenho de comentar com vocês aqui Aproveita para ir lá, naquele modelo E vamos que vamos, né, galera E eu quero ver como que É o PVP aqui Eu já observei que o servidor tá bem sem é, Tá sem lag nenhum, a quantidade de player Que tem no momento, que são sem players ah, eles pediu uma meta lá de 500 compartilhamentos Daí eu comecei também a compartilhar No grupo que eu tenho aqui para pegar uns likes lá na página dos caras para abrir o um servidor logo, né mano? Só tava esperando um servidor novo aí para lançar a galera aqui no canal Que é complicado, mano Tá custando sair servidor novo Saiu um servidor antigo aí Mas os caras abriu e tipo assim Já fechou o servidor, o servidor já tá fechado Daí é complicado, né, galera Daí não deu para fazer, terminar a evolução Que eu comecei lá o servidor estava até top. Eles caras fechou o servidor. Mas enfim, vamos ver o que, que vai virar aí, né? Enfim, consegui colocar mais 12 aqui. Agora, vamos ver se eu consigo colocar a roupinha mais 12 aqui também. E galera, não se esquece, mano. Se você tem condição, membro aqui do canal, você vai ajudar no desenvolvimento aqui do canal. Além de tudo, ainda que vai poder acompanhar os vídeos aí que eu mando pros membros, entendeu? Tipo assim, os membros já sabia desse tanque antes dos inscritos, porque eu mando lá pra eles lá. Daí eu tava mostrando Mas pros membros, eu faço um videozinho da hora pra eles também. E se tornando membro, você vai ver todos os vídeos do canal também. Mas se você não se tornar, também vai ver. Mas depois dos membros, né? É claro. <risos> Enfim... Vamos ver se eles colocaram a quantidade certa aqui. E no final, eu dou minha visão aqui do que, que eu achei do servidor. E de tudo, né? Naquele modelo. Bonito, cheiroso, meu filho. Pega a visão. Vamos ver aqui. Mais 10 já? Será que foi? Não, ainda não. Se eu conseguir um mais 11 aqui na roupa e mais 12 no... Desculpa aí. E mais 12... Não, nem mais uns eu consegui. Eu pensei que eu ia conseguir mais 12 na arma e mais 11 na roupa. aquele modelo, mas consigo mais 10 já tá... Já tá indo, foi. Saiu do que que eu tava esperando? Beleza, né? Vai começando assim daquele modelo que coloca... Totem. Vamos dar uma olhada. Ó, na minha visão o servidor tá bem sem lag mesmo, mano. Que tem uns servidores que pode ser a versão atualizada que dá um lag... Daquele... Hum. Nem de fábrica, nem, nem de conto Não, o cara já falou aqui, ó. Tem vídeo conto <risos> Amanhã. Ó, dá um salve aí, ó. Um salve aí pro Eros Breck. Tamo junto. Vídeo. Amanhã às 17 horas, meu parceiro só brota. <risos> Tamo junto. Que modelo. Voltando aqui, né, galera, como eu tava dizendo para vocês, ó, vamos querer upar a montaria, porque uma coisinha que a gente também tem de fazer aqui. O bom de todo tem que eu entro, galera Eu não divulguei, falei pra ninguém que eu ia gravar nesse foi Foi pros membros, mas eu acho que esse mano não é membro Porque tem só dois membros aqui no canal E eu agradeço muito, porque os caras são é membros assim Mas é o estranho que eles não comentam muito nos vídeos Eles comentam mais nos vídeos de membro Mas nos vídeos principal do canal Mas também não ia fazer muito sentido O cara comentar num vídeo que ele assistiu já, né? Mas, enfim Tem dois membros aí no canal, eles assistiram o vídeo Daí eu gostei até porque os caras que gostam do canal mostram tipo assim, mesmo tem como eles ajudar a desenvolver o canal querendo ou não. E Eu vou pra montar aqui, vou deixar um zoom aqui de leve, para mim poder entrar aqui e fazer evolução para vocês. Espero que vocês deixem uma quantidade é, que seja merecida para esse vídeo para a gente continuar é, continuar fazendo evolução, continuar gravando o servidor, focar no servidor, porque faz muito tempo que eu não entro no servidor. Foco no servidor, faço a evolução toda Fico full no servidor E depois fico tranquilo Só fazendo a evolu é, evolução Que não vai precisar Fazendo PVP, ajudando a galera Eu quero ter um servidor que é assim, galera Mas a maioria dos servidores pirata que eu trago aqui O que que acontece? O servidor abre e depois fecha, mano Isso que é difícil, a galera não entende Eles acham que é por, é, minha culpa mesmo Eles acham que eu não quero fazer negócio Mas tem nada a ver Não tem culpa porque o servidor Eles abre e fecha. daí eu o que, que o Tietê faz? O Tietê só entra, grava, faz o um videozinho E depois tenta entrar pra fazer uma revolução Quem disse que o servidor tá aberto? Que tá aberto nada, parceiro Mas vamos ver se isso aqui vai ser... É, diferente Vamos ver se isso aqui vai ser diferenciado E, mano, eu tô curtindo muito de fazer vídeo aqui no canal Tô vendo que a galera tá apoiando muito, mano Daí você incentiva muito a ser youtuber Porque a galera mostra que tá acompanhando os vídeos Tô vendo que, tipo assim, a gente tem... Tem gente que curte a página do Facebook segue no Instagram e curte o canal mesmo tendo poucos inscritos mostra que a gente tem relevância mesmo sendo pequenininho tá ligado isso é uma coisa muito boa eu só tenho a agradecer e é isso aí galera ó vamos que vamos pano aqui ó já passamos pro rei já vai agora vamos lá agora já passa para outro nível aqui de, do pet não da montaria pra verdade Bobinho mágica quem mudeu acho que vai chegar na vassoura depois disso aí já era porque a maioria dos tanques Você pode já ter, até ter aquela consciência Vamos ver quantos que vai ser de cupom pro batalha Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô com duas telas né, mano E vou falar um negócio pra vocês Acabei estragando meu teclado Ah, veio meu trecrado, estraguei Hum, deixa eu ver aqui quantos cupom pro batalha A galera não comentou nada quantos cupom pro batalha ia ser Só sei que teve torneio tá muito... Ó, ia ter torneio Teve algumas coisas, regra, eles, é, teve que ver compartilhamento, muito compartilhamento, mano. Teve mais de 600 compartilhamentos ao total do primeiro post que eles teve. Eu fiquei, até falei, what? Por isso que tem muita gente aqui entrando, fazendo as coisas aqui no servidor. não eu falei, 100 pessoas já, primeiro dia do servidor, imagina, depois dessa divulgação aqui, segura papai, que o negócio vai ficar doido. <risos> Só sucesso. Vamos ver se eles fazem um evento para youtuber aqui Isso aí que é, é o que eu quero aqui pro, Pelo menos para esse vídeo aqui Quero que eles façam um evento assim os youtuber Da tag youtuber Porque mostra o servidor tipo assim Ajuda os divulgadores Porque servidor sendo divulgado é melhor para eles né mano Vamos ver se Eles dão uma moralzinha aqui pra nós Olha é aqui que eu falei pra vocês Vassoura Com nível 1 de estrela Mas tá tudo bem, já tá um up legal Estou com 50 mil de FC. Tudo bem. Que modelo. Ah, o que mais que eu posso fazer aqui? Ah, eu já posso abrir as cartas aqui. Já vou pegar as conquistas das cartas. Vamos ver se nessa versão aqui. pode Não é possível. Não, faz isso comigo. Não, vou ter de revogar. Ah, vou ter não. Beleza. É que ele Pior Ativar ativar. E ó. <risos> é, por enquanto tá tendo isso aí pra ativar. Mas eu já pego um FC, vocês vão ver aqui, ó. Mas dá pra pegar um FCzinho já. Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Beleza? Deixa eu ver batalhar aqui. Vai ser... Aqui, ó. Esse daqui, nível Que modelo é, Deu colocar nível 24 E conseguimos Ó, quase ser k de FC Tô começando, né, galera Primeira evoluçãozinha daquele modelo A gente já começa assim, né Devagarzinho Esse vídeo aqui vai durar muito tempo, hein, mano um negócio, Vai ser um vídeo grande Mas a galera gosta Eu vi que, tipo assim Os vídeos maiorzinho aqui do canal A galera sempre apoia Então Basicamente é isso aí, né, filhote? Tipo, que eu tenho para oferecer pra vocês Só apoia pro like aí Que você vai estar tá ajudando demais, filhote. Que modelo Agora O que, que a gente vai fazer Vai ver quantos... Primeiro a gente vem aqui no Hall da Fama para dar uma olhada no... Quem é o top 1 Vamos ver quem tá aqui no top 1 Um tal de... Ei, vou falar esse nome nem... Nem, nem, nem, nem, nem. Mas enfim, ele tá com, quer ver... Um místico... Aqueles... É, arminha do gatinho, né? Enfim. Continha tá legal. Atributo tá razoável. pela quantidade de dias, né? Que no momento é um dia de up. Tá bom? 15 k de atributo. Primeiro dia. What? Daquele modelo, filhote Tá online right, O cara já ficou foda. Mas enfim ó se você quiser entrar se você conseguir upar melhor que esse cara né, é só pegar os eventos fazer as coisas aqui recarregar se quiser e ó ficar daqui no modelo filho. forte bonito cheiroso depois manda até um print pra mim lá no facebook que eu já vou olhar essa continha se ficava GGzão e tia, tia grava aí fião que modelo só se mandar um printzinho aí pra nós vamos ver aqui como que vai ser vamos falar eu não tô com ponto eu ia falar pra galera dar um salve aqui o que mais que tem pra gente fazer aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que eu já posso olhar aqui as coisas que a gente pode fazer E é legal até Vamos ver Será que eu tento mais... É, vou tentar aqui dourar Torce aí por mim vamos ver se vai dar certo Se dá certo oh. Coisa boa, papai Uh, oh, pegou Ele colocou go, gold, segura erote Tia Zita com quase 100k aqui ó. Já tá começando a continha, fi e parece que a porcentagem de sucesso aqui é GF Daquele modelo Vamos ver, né? Se a gente consegue aqui Porque eu não sei quantos cupom que dá pra batalha, né, galera? Vou descobrir agora, nesse momento Peguei um tal de carlos 01 aí Se tiver assistindo o um vídeo, um salve aí pra você, meu amigo Você acredita, galera? Acabei pausando o vídeo aqui E deu nisso aí, né, mano? Tipo assim, eu apertei F10, daí que no Camtasia acaba parando a gravação. Mas enfim, vamos voltar aqui. Eu quero ver quantos que eu vou ganhar de cupom matando esse spray aqui. Tomara que seja uns 20k, 40k. Porque nessa versão é acostumado a ser de cupom. Já tá expirando também o Cantasia. Eu vou ter que voltar a gravar no... no Action. Mas é porque o Camtasia tem como acelerar o videozinho. Fica bonitinha a vozinha lá, né? Mas enfim, né? Deixar aqui do lado aqui que não atrapalha a nossa gravaçãozinha. Ó, salve. Hum, a galera conhece, mano. Sabe do canal aqui. Sabe que o menino bota pra... Daquele, né? Daquele <risos> é modelo. Felizmente, meu amigo Carlos, vou ter de te matar, fiote. Não vou poder deixar você vivo nesse momento Ixi, titiazinho desse jeito, filho Só tá um momento. Você vai morrer mesmo, meu filho Amanhã às 17 horas tem vídeo novo. Tem, avi... tem avisar aqui pra ele. Beleza, né, galera? Vamos ver quantos cupom que deu aqui. Tinha nenhum cupom aqui na conta, então vamos ver aqui. Dá 8 mil cupom. 80k de cupom, eu acho. Vocês me falam aí que eu tô meio perdido aqui nos números. A telinha é bem pequena. Mas enfim, se dá isso, deve dar 40k de cupom por, por derrota e 80k por vitória. Não é imagino. Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um salve aí pra quem eu encontrei aqui no servidor. Tamo junto, mano. Valeu aí por estar tá reconhecendo eu aí no servidor. E eu titi, que ver? Não é réplica, não, filho. Eu titi mesmo tiver que ver, a, querer ajudar o um maninho aí, ó. Daquele modelo. ao tal de Eros Breck aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ixi, meu, O garotinho já tá com, fiote. O mamuco tá doido, meu filho. os anel do é Aí sim, fiote. Depois eu vou um, dar um salve de nós aí. para dar uma ajuda aí pro Niga fi. Daquele modelo, tá ligado? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o vídeo e assistiu até esse momento, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação... Se você tiver condição, se torne um membro a partir de R$2,00, que você vai estar tá ajudando a desenvolver que, o, o canal aqui também. Ajudar a comprar os equipamentos para poder evoluir. E é isso, né, galera? Um abraço, senhor Titi Tamo junto. O link do servidor está na descrição. Até o próximo vídeo.